Família toda. Que família que é do senhor? É, tem os, os Tobias lá, o, o Fernandes, até, é, o casado primo com prima e tudo. Ó. Como que é, é? Fábio o nome do senhor? É Fábio. Quem é, que é os irmãos do senhor, seu senhor Fábio? Até o doutor Cristiano, promotor público. Foi meu professor. Foi. Eita. E aí, o meu sobrinho foi aluno dele lá, o Cristiano Augusto. Promotor aqui também. O, o, o, o senhor trabalhou com o quê aqui em Franca? Aqui, aqui eu fui só estudante. Eu estudei na OIT oh, Martins. Na Martins, você 16 anos na OIT Martins. Ô, oh, oh, oh, senhor Fábio, olha pra cá, pra mim, só pra eu. Eu, eu, eu, eu gosto demais dos livros do doutor Cristiano. <risos> o senhor já <risos> leu os é, livros dele? Não, não, não. não, não, não. Conhece meu sobrinho, o promotor? O promotor lá, né? Estudou na Faculdade de Direito também aqui. Aí é, eu estudei também, eu sou de o 84. O senhor estudou, o prefeito? O Gilson aí? Estudou, Gilson o estudou. estudou. Eu sou oh, oh, oh, oh, o senhor Fábio, deixa eu conversar mais um pouquinho com o senhor Tirar um pouquinho de história Não, não, Tô, não euoco, eu preciso chegar logo eu. Aonde que o senhor mora? Eu moro, com a hein? Botar -se com O senhor não quer que eu leve o senhor de carro? Eu sou eu o sou pastor Ronaldo O senhor vai, né? E... Mas se puder me ajudar, eu não nego. Ué, eu, entra aqui no meu carro Eu vou, virar, vou estacionar direitinho aqui na frente Vou colocar em cima do carro O senhor passa de carro e eu levo o senhor lá então tá bom. Então tá. O senhor, vai, o senhor vai conhecer uma pessoa que gosta de conversar. E agora que eu vi o senhor, eu falei assim: esse, esse, esse senhor deve ser parente é, meu, do meu, doutor eu Cristiano. Eu pela faculdade católica, São Paulo, e o Cristiano no Lago de São Francisco. O senhor estudou em São Paulo? Estudei na Católica. Na Católica? É. E meu irmão no Lago de São Francisco. Eu moro três anos na casa estudante. Pra passar necessidade. Velho. O, o Cristiano? É. Morou lá três anos na casa do estudante, para poder sobreviver. Foi meu professor e eu admiro muito. É, ele fez, ele fez doutorado depois exame de cátedra na, na UNESP Ele fez exame de cátedra, catedrático. Grande homem. É. O pai do senhor como que chamava? José Cristiano. E a mãe? Francisca. Era tudo primo. Tudo primo? É lá, os caras dava aqui, sítio lá, dividia. É, eu vou estacionar o carro um pouquinho, para ficar mais fácil pro senhor, pro senhor para pro... o senhor passar por o senhor está falando, pera aí, pera aí, pera aí. aí ó, me, me dá a sacola aí depois, lá que o senhor passar. Né? Eu uso cadeiro de roda, Não é. Pode deixar aqui, é, nós vamos comer banana depois, <risos> é. Banana. é. Já tá aqui o, o, andador. o andador? Me dá aqui que eu vou. Eu pego ele aqui. Aí, ó. É, ele só sabe casar tanto de parente com parente e não tinha conhecido é. ninguém. Me, me dá o um andador, quer ver? Agora só. Você... Vou falar pro Tô que o senhor comprar um andador, vamos pro senhor. Não, esse que me deu. Ei? ele que me arrumou isso aí. Ah, ali. eu acho que ele arranjou isso aqui lá no as. Eu, eu usava bengala, mas parei com bengala, não tá dando mais. Você, Pera, de, de, deixa eu colocar isso aqui direitinho. Tá bem gala, mas não tá resolvendo mais nada, pra mim. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer com esse, com esse andador Tem os dois quadris emendados. É. Espera um pouquinho, ver se eu sou tá fábio. é. Eu acho que nós vamos ter que arranjar uma pessoa para colocar aí no banco de trás. É, tem que colocar no banco de trás. Mas dá pra brilhar e sair, pra, pra sair aí. Ih, mas eu, eu, eu, eu vou deitar aqui a minha cadeira, ó. Ah, eu vou deitar. Eu uso cadeira de roda. também eu usa cadeira de roda? É, é nós estamos, nós estamos, nós estamos bom. perdidos. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Eu sou Eu estou quase entrando no meio desse negócio aqui, viu? Ó. E as versas sacerdotais. Deixa eu pegar aqui, pô, aqui, pô, aqui depois de, de cá de novo. Deixa eu ver se a gente tem um jeito aqui. É, porque ele não tem recurso aqui, não. É, não tem, não sabe. Não tem. É, é. E As versos sacerdotais. É. O senhor sabe tudo derivado do judaísmo. O Deus único é judeu. Eu sou... E Andrade é nome judaico, o sabia? Andrade? Andrade, Andradas. Andradas. Oliveira, Taveira, tudo judeu, fugindo da inquisição. Eita! Vamos ver se, se ele passa aqui para colocar no banco de trás. aqui. Deu uma confusão aqui, mas nós vamos resolver é, isso aqui. Espera aí, eu, acho que é, vai usar para eu colocar aqui. então. É, o senhor coloca aí. As versos sacerdotais, Moisés e, e o sogro. <risos> Só puxar. Eu tô querendo ir lá na Casa Seca. É levar casa o Cristiano feita. lá uma hora. Meu padre é o Vinícius Dias Fernandes. Casado com a prima irmã da minha mãe. Às é. vezes casar com parente. Aí. Agora o senhor passa para frente que vai. Vai aqui atrás. Ah. Aí. Tranquilo Sacerdotais As Sacerdotais e... sou Fábio o, o, Cristiano O próprio Jesus era um judeu Jesus era um judeu ué. É Deus único Não tinha vários deuses, deus grego, deus romanos Mas o, o deus único é deus judaico O dia da inquisição É o Brasil fugindo. Oliveira, Lemos, é tu o nome judaico, o senhor sabia? Eu sei que é Barão, vida. Baró, Barão, Baró, Fonseca. Deixa eu puxar a perna do senhor aqui. E ninguém sabe o dia, que, o dia é. exato que, de, de que Jesus nasceu. É. Tem mais de 100 datas, sabia? É. Tem mais de 100 datas. Impossível saber a data exata. Nascimento de Jesus, o judeu, e conquistou Roma. Só viu como é que Jesus conquistou Roma com os apóstolos? É, depois da pregação, né? É. Tinha mais escravo em Roma do que romano. Mais escravo. É, então ele pre... conquistou os escravos e doutrinou os escravos São Paulo foi pregar em Roma. É. Eu gosto de ler a Bíblia de enquanto. Gosto de <risos> de agora, vez agora. em quando. Agora não estou com, com a minha visão boa, não estou tô, tô lendo. que eu, eu Preciso reler algumas coisas. Tinha mais sem dados nascimento de Jesus. É, a pensava... data exata ninguém sabe, puseram 25 de dezembro que era uma festa pagã em Roma. Roma era o poder da época, né? É, Roma, Roma dominava, né? É. é. Eu estou aqui com o só Fábio Cristiano. É, o Cristiano, o Cristiano foi. O irmão dele... Morou no dia, nosso pai quebrou no meio, foi nosso pai quebrou na época. O Cristiano tinha entrado lá, morando, morava em pensão de estudante, caramba, tudo sem dinheiro. Como bom acadêmico, sem dinheiro, né? É. Aqui, eu, eu volto, aqui como é que eu faço? Pra... É aqui à esquerda. À esquerda. é a esquerda. a esquerda. É o senhor, o doutor Cristiano e mais quem que são os irmãos? Só nós dois. Só vocês dois? Só, de... Só. De... E mulher? Não tem, eu tinha uma mulher era mais velha que ia morrer antes de eu nascer como que ela chamava? Né? É, nem, nem, nem, nem nome eu, eu sei, não sei, eu sei, sei que não é bom eu natal nasceu lá, lá tia, eu, meu, meu pai nasceu no sítio no sítio do tanque meu avô descendente descendente de judeus Andrade o avô do senhor como que chamava é? era Cristiano Joaquim teu nome Cristiano era os um põe o nome meu avô era Cristiano Joaquim e o nome dos filhos o nome dele nos filhos todos. Naquele tempo era normal, isso? Era né? normal, né? É. Mas e Moisés lá, o judeu, com o sogro, o sacerdote egípcio. Sacerdote egípcio. É. Ô, eu sou Fábio. <risos> Quando o senhor mudou para Franca, foi que época? 85. Eu morei 10 anos no Rio White Martins, eu fui 16 anos da White Martins. Acho que era tributarista. O senhor trabalhou na advocacia? Trabalhei 16 anos só na UAT 16 anos na Uorte. E outras coisas em São Paulo Morrei 26 anos, 25 anos em São Paulo 23 anos, 26 tem... meses O senhor casou aonde? Solteirão Ah, o senhor não casou não? Não, não Solteirão Solteirão E com 86 anos quase 86 anos Não tá fácil não, Vim com essas pernas aqui os quadris, tudo emendado, meus quadris aí também. É. esse aqui é, o destino, é a rua. Lá em São Paulo começou a metadeira, quatro, três operações eu já fiz. Oh, e sim. outras coisas. O, o, o, o, o Sr. Fábio, a, a mãe do senhor é de que família? É, lá, lá, lá, tudo parente lá. O Vinícius Dias Fernandes, eu falar nele, eu já eu tinha carro de boi. <risos> eu fui com Candinheiro, quem de dois de carro com oito anos? Oito anos eu, eu fui tava na escola rural, a cavalo. Tinha que aprender a andar a cavalo vou ir pra escola. Tinha que aprender a andar a cavalo para ir pra escola. Eu achei que ia arriesar e a cavalo. É, na aqui porta, eu, é o sul ou o desço? Aqui, eu subo desse. aqui à direita. é a direita. É logo, logo ali no, no próximo posto é pode parar. É, tá muito pertinho demais. Ó. É, na frente desse carro aí, pode parar esse, esse preto aí. o senhor mora onde? Aqui na esquina, aí, Aqui, aqui, papai. Hein? Pode, pode parar aqui à direita, à direita aqui, ó. À direita aqui. Não. Deixa, eu, eu, eu quero conversar mais com o senhor. Sabe que o senhor está aqui dentro do carro, não podia ir ali no jardim francão, não, não? Não, não, não brinca, não. Hoje é sei cedo, h 30 e h daqui, Eu estou sozinho aqui em casa, eu não posso. me tentaram me roubar aqui também, os ladrões. Você está de outro jeito, ele tentou me roubar. É, deixa eu dar uma ré aqui para estacionar direitinho. É. O, o, o, o doutor Cristiano mora onde Mora no Saldanha Marinho lá, né? o Saldanha Marinho. Cristiano mora no Saldanha Marinho. Ele mora no Saldanha Marinho? É. Oh, e, espera um pouquinho, vamos conversar aqui um pouquinho. É. Oh, o senhor trabalhou no Rio, aonde o senhor morou no Rio de Janeiro? Fui morar, morei um ano e meio em mim, Copacabana, posto seis, divisa com Ipanema. Depois eu mudei para o Flamengo, morei no Flamengo. Senador Vergueiro, comprei, tinha um apartamentozinho lá, comprei, na época. Tinha os dinheiro todo, a Watch mudou todo, mudou o controle acionário. O engenheiro fiz muita amizade com ele, tinha um dos caras mais importantes da empresa esse é O White Martins é, é, vendia o quê? Gás? Ou... É gás, indústria para a indústria toda, toda. A empreiteira do Brasil toda a cliente da White. E as empreiteiras siderúrgicas todas. O Brasil inteiro nós abasteciam. Agora não sei como é que está mais a coisa, porque mudou muito, né? Aqui em Franca tem filial dela, né? Não, acabou, não tem mais. Sim. tinha. Tinha. tinha. Né? Até que os freguês, o Brasil inteiro. Como uhum. que eu, o senhor entrou eu, lá nesse. Era ah, francão, é, era francano, fiz amizade francanos, morava na pensão de estudante. Estudante católica, na Cardoso de Almeida. Cardoso de Almeida, conhece Cardoso de Almeida em São Paulo? Não, não conheço não. É, Cardoso de Almeida, morei lá. Hoje, hoje não tem isso que é um bruto do edifício hoje. Corriam tudo o pessoal que moramos lá. Família de franca e tudo, foi os Quem é que era de franca que, que morou lá com o senhor na época? Ah, eu massa, entregado à polícia. Hilton Maurício Geraúdo, o Palanelho, o Maurício. Está lá em Ribeirão Preto, promotor. E mais é quem? É? Tem muitos aí. Tem muitos deles aí. Essa Casa Seca. Por é, que, é, que tem nome de Casa é, Seca? Sei lá. Naquela época, tinha aquelas vendas de estrada. Vendas de estrada. Aqui temos botecos de estrada, né? Eu, eu, era tudo sítio. Todos os sítiozinhos deles, não era... Casado, até com prima. Ronaldo, de Carona aqui, pessoal. o doutor Fábio. Doutor Fábio, me fala um pouquinho. O senhor, se, <risos> na época, o curso de direito tinha quantas, quantos anos a duração? É, cinco anos. Cinco anos? É. E qual matéria que o senhor gostava mais do direito? Ah, eu, eu acabei de ir no fim, acabou sendo advogado tributarista. Mas não tinha computador ainda, estava começando a era do computador estava sempre em Brasília, posei várias vezes em Brasília. Ah, ah, oh. E viajei o Brasil inteiro, tinha uma fábrica de carbureto lá em Pedro de Salvador, Candeias. Eu sou ia a serviço da empresa. projeto, tá tudo, eu funcionava em todos os projetos da empresa. Eu, a usina de oxigênio em Piracicaba, construí uma empresa que foi a primeira do interior. Eu funcionei lá como advogado tributarista prefeito Piracicaba, diz o mesmo, diz o da... de Piracicaba é o Diz Malup. das maiores construções. Tem o então, acabou tornando-se um gerente geral de produção de líquido. Produção e distribuição. E trabalhar com a essência da empresa. Abastece todos os mercados do Brasil inteiro, velho. Aqui, aqui em Piracicaba? A, é, é um Piracicaba right. no interior. No interior. É interior é. O, o direito, a matéria que empolgou mais o senhor foi a tributária. Eu acabei virando tributário, foi divulgado de grilheiro em São Paulo. Foi divulgado de grilheiro, tinha, porque São Paulo é uns grilos danados, né? É. O, o, o senhor gosta... E o direito civil? O nosso professor de direito civil é o Agostinho Alvim. É de direito civil, assim, é quatro, quatro anos de direito civil. Ele é para ser o nosso paraní, foi o, nosso, o cardeal, nossa formatura foi o cardeal Mota. Cardiel Mota foi o nosso paranífero, era para ser o pessoa de educação de, Direito Civil, mas ele pediu para escolher o Cardião Mota. Então, caso Carmelo de Vasconcelos Mota, que termina, terminou lá a Igreja de, de Aparecida. O Cardial Mota, famoso, foi nosso paranímpico. 3 de outubro de 59 foi nossa formatura. Professor do senhor que, que marcou... Vai fazer agora 60 anos agora que a minha formatura. É. Quem é que foi o professor de Direito Civil do senhor? O Agostinho Alvim. Agostinho Alvim. E é. tributar? Tributário ah, foi um famoso do Brasil, foi nosso professor tributário, mas não, não era tão famoso na época. Rui ruim, Rui, não sei o que lá. O, o projeto tributário estava começando, mas só que não tinha.. Não, não, não tinha computador, não, não, não, não tinha celular. O celular veio depois, 50 anos depois. Aqui é na época não tinha nem calculadora, né? Não tinha nada. <risos> eu fiquei lá em Brasília, eu fiquei lá em Brasília, não precisamos de favor. Foi para os caras. Isso aí provoquei pessoas de portaria ministerial, velho. É. A Brasília. E Guatama, foi... a fábrica de carbohidratos lá em Guatama, divisa com o Goiás. É. O, o, o doutor Fábio, o, tinha um, um direito comparado, que hoje é direito internacional, como é que era aquele direito? É, é, tudo, é. Hoje está tudo mudado, né? Hoje eu, tô, hoje eu estou de um cara ultrapassado, eu não viro mais nada. Direito processual. É, o processo então, mudou tudo, os códigos, tudo, hoje tá tudo... Com esse computador, tudo aí acabou. Acabou véio. com o... Pra é. mim acabou. Eu, é. Porque eu sou um cara ultrapassado. É. Me tornei um ultrapassado. É. <risos> eu sou fora, da, fora de época. É. é, mas chega nesse ponto, hoje, hoje em pouco tempo o cara tá... O cara tá ultrapassado em pouca coisa. Você vê esse celular, todo mundo celular aí, pendurado, doméstico, todo mundo com celular. Há 50 anos atrás, isso é um fantasma. É um fantasma. Você é. sair conversando na rua, né? É, fantasma. Ando, conversa, falando, falando, aí você pensa que o cara tá doido e tá falando no celular. É, tá e ah, doméstica, é. as domésticas, todas as domésticas. Você tem dinheiro pra pagar ainda. É. E os ladrões estão tá todos roubando o celular. É. <risos> eles estão só... O mundo mudou tudo, mas nossa senhora. Eu fiquei um cara ultrapassado aí seis o ali, acabou morrendo, saiu de banco, já estava aposentado na empresa. Ia os Estados Unidos comprar tudo quanto é firme, pô, a serviço, e-serviço, gerente. Ficou 30 dias nos Estados Unidos, a União Carbárdia, que tinha o controle da tal, de União uma as empresas mais importantes do mundo na época, uhum. acabou falindo lá na Índia. Aí a outra empresa adquiriu o controle e mudou tudo, acabou tudo. Hoje as coisas transformam muito rápido. Transformam é muito rápido. Muito rápido. É. Essa franca o senhor. O senhor viu carro de boi andando aqui nessa franca ou não? não? Quando era joguei... menino? Eu fui amador da Francana. O senhor jogou bola? Joguei futebol. Campeão, campeão, campeão tira por Tirapuã, em 54. Campeão amador. invicto tira por em 54. Tirapuã. Por... Eu fiquei na Francana, fui treino da Francana, depois eu joguei lá no Fulgenço. Fugêncio não existe mais. Ele é um hoje é a prefeitura, né? É, hoje é a prefeitura hoje. Ali era o campo do Fugente. É, era o campo do Fugêncio. até um torneio nisso lá do Conheci todo mundo, esse pessoal. Ô, Fiz o tio de, de guerra aqui, né? Ô senhor Fábio, eu preciso dar uma volta com o senhor. Eu quero, <risos> eu quero conversar, o senhor conversar com um amigo meu. É pra quê? Lá na Casa Seca. Sou José Diogo. José Diogo, mas. mas... Mas não é todos os filhos, a gente conhece lá os filhos, os caras que tinham um sítio lá, é. conhecidos lá, os espanhóis. Eles... Espanhol. Os e espanhóis. e, e ele, veio, ele ele era. participava tinha, do Fugesso. É. Morava Fugesso. ali perto do, do Palmeiras. Tinha o Rodrigão, é, tinha o Rodrigão. É. Eu fui então, assistir a Francana, o diretor da Francana, eu estava sentadinho, o diretor da Francana, o Demartós, de ele tinha era a Faiate. Então, eu estava sentadinho, chegou no Alambrado, está faltando um. Fui lá pra assistir o treino porque lá há dois anos, eu não sei que, como ele me viu lá, ué. Mas o senhor jogou na Francana? Joguei no Amador, no amador. e treinar com os profissionais. E, e que posição que o senhor jogava? Lateral esquerdo, eu, meu que era baixinho, se fosse mais alto um pouco, eu teria sido profissional. <risos> Qual que é a altura do senhor? É um metro e cinquenta, um metro e pouco aí, sessenta. Pra, pra zagueiro é baixinho, muito baixinho. E tomava conta da área mesmo não? Tomava, era multidão meu. O cara conhecia o Garito, o Eca. Conheceu o, o Eca. O Eca? O Eca é um grandão, é. né? É. O Eca, Garito, Edgar de Garde Moraes, conheci todo esse pessoal. Da Francana? É. Demetrio Soares. Demetrio Soares. É. Demetrio Soares era jogador também ou professor técnico? Foi jogador também, técnico foi técnico e jogador. Eu sei que o nome dele é o nome do, do, do, da quadra aqui do champanhar? É, puseram lá. Demetrio Soares. Demetrio. E o Messi Botelho, conheceu o Botelho? Botelho, não. Botelho, negrão, e treinador da Francana. Treinador. <risos> Quem é que era goleiro da Francana, boa bom? Ah, tinha o Garico o Garinho, o Edgar de Garde Moraes. Edgar. e aquele, aquela dupla que era famosa dos Rosa é, Tonho do... Rosa e Luizinho Tonho e Luizinho Rosa eu no treino, eu fui mais logo de cara marcar o Luizinho Rosa o ah, Luizinho mas aí... Rosa é um grande jogador, ele e o Tonho Rosa ah, mas aí, esse é o diário do senhor, não é? <risos> não, não, eu marcava encostaram o cara, velho quando encostava o cara, eu tinha pedido de Biguá Biguá foi um jogador do Flamengo Aí você chamava de mim, eu fui lá pra assistir o treino Acabei treinando, porque ele há dois anos na Franca, depois foi pro Tirapuã e me levou para lá. Foi campeão amador invicto pro Tirapuã. Por quê? Em Tirapuã. Acabou tudo. Cristais Paulista era o maior rival? É. Quem é que jogava bola em Cristais? Você não lembra? não? uma turma lá. O era o presidente do Del já morreu. Acabou tudo. E Claraval? Maravão, não, nunca cara, que lá, nunca joguei lá não, não é lá não. <risos> pra mim é Canoas. Canoas. E Sapucaí, é, é, é, para Paulista pra mim é Sapucaí, não, não Esse... mudou de nome não. Não mudou de Pra e, mim não mudou de nome. E Tirapuã? Como é que era o nome antigo? Essa lá que é a Buda vermelha? É, Esse... Não, não, Esse... Tirapuã sempre foi Tirapuã. Sempre foi Tirapuã. E, no, ah. Meu nome era capitão e fomos campeão em invicto, amador, velho. Olá. E a bola passava, mas o cara ficava. O <risos> sou Fábio? O senhor lembra de um, de, um, de, um, de um acidente de avião que teve aqui em Franca? De um teco-teco que caiu ali né, no mercado? É, eu... O senhor ouviu falar desse, desse acidente? É, é mas um mesmo agora tô, agora minha memória também está falhando muito. Eu preciso conversar com o senhor mais. Ó, oh, é Ronaldo, eu conversei aqui agora... com um solteiro. Me fala um pouquinho agora, só um pouquinho. É. A vida, o senhor ficou solteiro. Fiquei solteirão. Se eu tivesse outra vida, o senhor ia casar? Ah, eu não sei, se eu fosse casal eu perdido, porque eu viajava muito, na Washington eu viajava muito. Você vai viajar, volta, não tem mulher em casa, não tinha hora para sair, nem hora para voltar, ué. Então você vai, fica dois, três dias fora, chega em casa, não tem mais mulher, eu canto com outro, fugiu com outro. É um perigo desgraçado isso aí, viu. O, o senhor, eu tô lembrando aqui do, do, do, de um sábio que se perguntaram para ele se ele teve casal, ficar viúvo se perguntar para ele. <risos> é. Se você, você casar, você vai se arrepender. Se você ficar solteiro, você vai se arrepender. Ué? Eu também sou é solteiro. Casar, você ficar solteiro. É. Mas é isso aí, a é, vida. Me é. fala um pouquinho sobre a vida agora. O que é a vida? A vida, a vida, a vida, a vida é Eu, igual a Deus. Deus é um evidente, invisível, invisível e evidente. Todo mundo fala em Deus, o Deus único. Mas o, Deus, o Deus, eu, eu, eu, ninguém, Deus não tem cara, ué. se ele tiver cara, ele está perdido. tentando puxar saco, tanto que vai... Perturbar a... É, a paciência dele? É. Agora, o mundo está de tal forma para direita, isso tem que zerar. Zerar, começar tudo de novo. Quando criou o tal de Adão, está tudo bem, criou a tal de Eva, criou a tal de Eva lá e foi, foi comer o fruto da árvore da, árvore da vida. Atrapalhou tudo. Aí complicou tudo, aí a serpente já foi de conversa com a, com a tal de Eva, sabe quando Deus criou a Eva lá, não percebia que alguma coisa estava errada. Foi expulso do paraíso, ué. é que pode? Tem que zerar tudo. Tá zerando Para direitar é. Essa rua aqui como que chama, senhor? Batatais. Essa aqui que é a Batatais? É, aqui essa casa foi feita por São Juca Jacinto. Me falaram no Jacinto, por onde disso aqui. Coronel Antônio Jacinto, se eu abri esse bairro aqui, isso aqui não valia nada. Isso aqui não valia nada. Não tinha, Quando eu vim pra cá, não tinha as redes de ouvir ali, não tinha nada. O senhor, o senhor conhece o senhor Ismar Jacinto? Conheço muito. O pai dele, meu padrinho. O pai dele, continentino Jacinto. O dele, o tenente Jacinto. Que é o apelido de tenente. tenente. O Ismar já está com mais de 90. Mais de 90 anos. É. Agora, e a dona Marcelina? Essa não, essa não. A dona Marcelina é, é prima dele. É. Os Jacinto mandaram em Franca. Só que a parte do Fernando Costa, quem fez foi o Jacinto e o Luiz Diniz, uma turma aí que foi fazer hoje o Fernando Costa, hoje não tem nem com dinheiro. Nem com dinheiro. Está é. tudo pendurado na época, tudo pendurado. O senhor julgo não fez essa casa, pendurado no empréstimo. Esse senhor, esse senhor muito aqui, terra. é. Eles tinham, dois nós mandavam. Eles mandavam Mandava na, na franca e região. É, é. Eles tinham fazenda pra todo lado? E devendo, e devendo. É. <risos> já sinto, eu, é. eu, eu vou fazer. Isso aí você fala, fiado é tudo fiado da puta. Filho puta. Ah. Tenente, o Esmar. O Esmar sinto. O Disseu, tinha o Disseu. Eles mandaram na franca. E mulherada, né? Tinha mulherada. É, tinha. Tinha o Júlio Costa, doutor Julinho. Os Bitar acabaram os Bitar Os Bitar que mandaram. Acabou os Bitar A família Bitar acabou também, mano. É. Sabelo, acabou tudo. Acabou. Não vira mais nada. Palermo não vira mais nada. É. Esse, é aí, esse aqui mano. eu sou Fábio. Sou Fábio. A vida é uma caminhada. É. É a vida... É uma peregrinação aqui. E, e, e conquistar Roma. Conquistar os escravos, pregar para os escravos. Hein? É. E Jesus veio... veio para conquistar Roma? Eu sou pastor presbiteriano. É. O senhor conheceu o reverendo Nicanor Xavier? Conheci, professor de inglês. Ué, então você estudou no Dr. Quatro Caleiro? É claro, é. É claro, ué. Eu, eu, eu... é. Eu estou dizendo lá do Quadro Caleiro. Então você conheceu o Pedro, o Pedro Fuente, o professor Pedroca? Conheci, conheci, muito amigo Cristiano, com a gente, é, o professor Pedro Fuente. É, amigo, o professor Reverendo... O professor pa... Alfredo foi professor de português. O, o, o professor Pedro Nunes Rocha. É, o Pedro Nunes Rocha. Tá. Pedrinho? É. A dona Branca? É, acabou tudo. Barini quem é que era o professor lá de português? Aí depois, depois eu fui embora para São Paulo em 55, aí caí fora. É. É, eu vi o cara do, do Pajé lá, o Magrinho, o Magrinho, lá, o Magrinho então fez 80 anos lá no... no do Barão, bar, Barão Barão. Conhece é. o Magrinho do Barão? Do Barão. Pensei que tivesse morrido, ele vivo, está com 80 anos, está lá ainda com o Barão. Pensei que ele tivesse falecido, perguntei por eles que tinha. Parece que, que tinha falecido, o Magrinho. Tem um senhor que está com 93 anos, ele é de Claraval, chamado Inácio Borges. Pelo ele condição. era meio piloto. <risos> E ele que me contou essas histórias aqui, ó. E, e ele escreveu um pouco de história dele, que eu fui lá con conversar, ele escreveu aqui, ó. É, eu sou Inácio Borges Subri, nascido 17 de janeiro de 1926. Sério? O senhor é nascido em que ano? 33. 33, o senhor é, no é novo ainda? É. é. Quando ele fez 90 anos, ele escreveu essa história aqui, ó. E ficou bonito. Ele tinha o apelido de bandolim. Porque eu fui é� comprar um instrumento lá. O senhor conheceu muito o doutor Guido Bitarelo. O Guido, foi delegado, né? Delegado. Oh, o Cristiano que conheceu mais, porque foi Maria da polícia e tudo. Doutor Cristiano, o senhor foi uma alegria muito é, grande eu que trazer o senhor e, e eu quero dizer que foi para mim um dia muito especial <SIS Lily> carregar uma pessoa que eu, eu admiro muito o seu irmão. É não, ele estudou, viu? Estudou, estudou. Mas ele tá. A minha cunhada ficou muito doente, né? Ele nasceu, quando nasceu o primeiro filho lá, teve problema, mulher. Gastamos um dinheiro, mulher em São Paulo, ficou internado 30 dias no Hospital Samaritano. Quando nasceu o primeiro filho lá, que é o promotor público hoje, né? É. Cristiano Augusto. Cristiano. José Cristiano. É, José Cristiano é. é. O Cristiano, é, o Cristiano José é o meu irmão, Cristiano. É. Meu pai José Cristiano. E o meu sobrinho, porque é o nome Cristiano Augusto. E o avô do senhor é Cristiano também. <risos> é Cristiano. É. Cristiano Joaquim. Joaquim. Nome judeu. O quer, eu, eu acho que eu vou estacionar melhor aqui. Não, não, não, tá bom. Tá bom. Ai, é, eu não ok. consigo sair daqui. Nós vamos dar um jeito aqui, espera um Pera pouquinho. Aí. Cristiano Joaquim? É do sítio do tanque. Aí. Eu, eu, eu, meu pai é primo primeiro da minha, da minha avó, eu, da, mãe, da mãe da minha mãe. Já viu um troço desse? Não, na época era comum isso aí. <risos> tinha muitas famílias. É. É. é o, senhor, o senhor tem que descer devagar devagar que o senhor vai. E deixaram o sítio, passado, mas tinha mais herdeiro do que sítio. Tinha mais herdeiro do que sítio. <risos> é. é. vender do tecido pegar uma banana aqui é. companheiro oh. banana é deixa eu pegar aqui o piano Joaquim é eu tô vendo se, se passam Cardial Mota, é. conheceu o Cardial Mota? Cardial Mota. O Carlos Carmelo Vasconcelos Mota. É. Mineiro. Mineiro. <risos> era juscelinista, Os militares não gostavam dele. Porque ele era mineiro, <risos> juscelinista. <Kubitschek. risos> Juscelino com Juscelino bicheque. Jucelino com o Estevam em na casa do Dr. Baldião. Conheceu o Dr. Baldijão? Antônio Baldijão Baldi Seixas. Seixas. Conheceu? Conheci, ué. <risos> Foi eu que é do canto, com as né? É, e ele, ele tava sem enxergar, né? Tá enxergando mais nada. É. E aí, a dona... a dona... a dona Ô, ô, ô, menina! Ô, Mas... oh, menina! Ô, oh, menina! Oh, menina. <risos> Vou pegar aqui agora. Você tá com... você tá com pressa, não tá? Mais ou menos, ainda ah, tem um tempinho eu... Dá um tempo pra esse senhor, dá um apoio pra ele Que eu sou cadeirante e ele tá com um andador Aqui, ele ah, precisa sim. Ele vai entrar, ele vai entrar na casa? Não, ele vai sair Ah tá e eu tô gritando aqui pra ver uma pessoa passar aqui pra ajudar Abre a porta aqui, fala com ele ah, e, tá e... Abre a porta E pega o andador dele Aí ó, Aí, ó. O, senhor quer chegar... o senhor quer encostar na outra porta ali? Sim, é, é. Ele... Ela vai tirar O, o andador eu vou falar pro Cristiano arranjar um mandador melhor pro senhor, viu? Não, é só sentador, outro não, né? Não ah, Como que é seu é nome, é meu uma... é de... senhor? Eu já acostumei com é sentador, eu vou usar outro, então eu não quero saber disso também, não. É. <risos> então, Aonde eu que vendo? é a casa do senhor? A casa do senhor? Essa aqui, ó. Essa aqui? Essa aqui? O é. senhor tem. A menina vai abrir lá o portão e colocar a banana do senhor lá. <risos> Pode pegar aqui, ó, que é eu vou Ajuda ele, ela, ele lá, ah, é. Fazer. Seu nome mesmo parece. É, é Ronaldo. Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor? É. Sacerdote. É. Sacerdote. Pastor padre é uma vez. Hoje é dia 14. Que dia bonito, tirar uma história, uma pessoa que está andando na cidade e as pessoas não sabem. Aí ó, aqui na rua Batatai, aí vem uma, uma moça, uma moça a ajuda. Ajuda o doutor Fábio Cristiano.